Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Libra. Então vamos lá, vamos saber aqui como está o momento de Libra e ano de 2023 e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. A jornada. Vamos complementar com esse outro tarô. E continuando... Libra, a carta da jornada, é uma carta de alta astral, que fala de alegria e despreocupação, porque mostra que levar tudo a ferro e fogo torna a jornada pesada, difícil e muito sofrida, como se passar por certas situações fossem inevitáveis. Mas, como você as encara, é opcional. E nada melhor que ter calma, tendo um tempo só para você, de reflexão, de tirar uns minutos para fazer coisas que você gosta, para você se conhecer e conseguir observar melhor os acontecimentos ao seu redor, Libra está em um momento de espera e nem sempre é fácil, porque você mudou os planos e quer coisas diferentes, situações novas, mas está naquela fase de esperar o novo, vivendo o processo antigo. E isso gera medo, indecisão, de modo que você enxergue as coisas diferentes do que são ou nem consiga enxergar. Então, se abra para a vida, para receber o que o universo te envia. E vamos trazer uma mensagem do oráculo.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 É não levar tudo tão a sério, de modo que você consiga enxergar os caminhos se abrindo, o que está à sua frente, o porquê das coisas. É ter uma clareza maior, certo? Gratidão.